Tranquilo, rapaziada. Já tá aberta a passagem. Já estamos de boa. Já temos o item aqui que precisamos. Vamos simplesmente continuar pelaquela parte ali. Rapaziada, essa parte ficou muito top. Floresta ficou muito benta. Curti demais. Assim como o resto do game. Tô achando animal. Beleza. Rapaziada, vamos na moral aqui. Tranquilo, tio. Moral. Amizade serena. Ô, oh, louco o jogo! E aí, jogo? Ixi! Olha, tá no cuidado, tá no cuidado. Tá no cuidado. Deu pra passar. Rapaziada. Aí ferrou ele. Vamos continuar no cuidadinho aqui de boa. Ô, oh, louco o jogo. Aí, tiozinho, tá de boa? Vom, vom, vamos sentar aí. o oh, joelho forte. Vamos só fazer a barba dele? Faz a barba do Loki, corta o cabelo dele surfista. Já tá de boa, esse, esse já não enche o saco. Que vai ter mais Loki aqui, hein? Presenças rolatórias aqui. É get... o oh, quê? Ô, louco! Que. Ô, oh, meu Deus! Tá chovendo, zumbi, hein, jogo? Rapaziada, vamos. Ficar a perna desses Loki. Faz a barbinha dele, ó, corta O cabelinho dele Do modelo especial Acho que já era, hein O cara, o cara é forte, hein Pronto, agora já era, hein Escutou o barulhinho tic tique, tique já era Na moral, na amizade Rapaziada, tem Locke aqui, ó, só os aí de fora, hein Ó Ó Ó cabeça, como que ela mexe, tio Rapaziada Faquinha já tá vermelha É bom você morrer, tia Vamos parar de gracinha Para Tá ficando chato Faca, essa Locke Rapaziada, rolou barulhinho Pelo jeito já era Rapaziada, mais mais um. Ó, a gente pode simplesmente descartar. Lembrando que dois amarelo é munição para magnetas. É simplesmente o que queremos, hein? Vamos ficar esperto. Pois é, munição de pistola. Agora, o que que acontece? O caverninho vai gastar um tiro? Ó, a gente pode equipar. Vai sobrar um tiro fora. A gente bica os zoinho dela só pra ter certeza. Agora carrega de novo. e Temos o um espaço suficiente agora. Tranquilo, pegamos um item O que que acontece? Anotação de alguém Todo mundo ficou vegetalizado Eles ficam voltando de novo e de novo Queimem todos, queimem até que Restem somente cinzas Não tem outro jeito Rapaziada, zo zoaram completamente o local E o zumbi tomou conta Da Umbrella Corporation Já do núcleo Já do nest Já tava zoado tranquilo cortamos o caminho, tomamos no atalho o não curte ver o Leon assim E ele vai dar uma plantinha pro Leon, por quê? O não curte, vai gastar, vai, mas deixa o Leon andar certinho, bonito Lindão. Beleza, usamos uma A gente tem uma vermelha lá embaixo Então a gente pode pegar uma verde normal e combiná-la Tranquilo, com esse mesmo sentimento bento Vamos nada mais nada menos que usar esse aparelhinho aqui naquela sala Onde tinha o buraco que o não lembra de momento Vai lá e vê Acho que era pra cá é aqui que tem o Slicker? Nunca nem vi que dia foi isso. Ah, aqui volta. Aqui mesmo. Paseira, é aqui mesmo. Se eu não tô enganado, a gente volta na primeira parte. É onde tinha o encaixe pra aquela pecinha ali. Vamos simplesmente ver o que... Ô, oh, meu Deus. Cadê o negocinho? Tá aqui? Não, é a outra. O que haverá no local, hein? Pera, era aqui? RÁPIDO! O caverninha voltou pro mesmo lugar? Não, era aqui mesmo. Era aqui mesmo. Tinha um... o tiozinho ali, o Chernobyl. É o quê? Ó, voltamos à recepção com as armas Profissional do Liam. Tem até uma torneirinha agora ali que tá pra regular o fogo. O Liam é um cara profissional, ele não brinca em trabalho. Ó, passar no cantinho pra não abrir a porta que tá lotado de zumbi ali. Faz assim, ficou um carinha ali, hein? Ó, no local. Beleza, a gente só tinha que chegar aqui O código está escrito aqui Nuff, Muff Beleza, a gente pega essa paradinha, examina Pode ver que a parada tem Altos sintonizadores Bentos Rapaziada, é, o hard tá hard, hein? Quase lá, tio. Quase lá. Opa. Deu VAP, hein? Vamos testar, vamos testar. Fica essa perna dele, aí, tio? Beleza. Sem perna esse Loki não pode fazer nada. Só lembrando que tem outro ali, então é, é. acho que é bom... Oh, meu Deus, espaço a mais. Não deu nem tempo de ter felicidade, porque... Esse Loki aqui está altamente estragando o amor. Ó, ó, ó. Na entrada ali tinha a sala da soneca, pra quem lembra. O cara que não saiu era nada mais nada menos que esse Loki aqui, ó. Anotação de Wayne Lee. Deus do céu, sangue para todo lado. O que é que está acontecendo? Todo mundo, todo mundo morreu. Foram aqueles homens de preto. A USS, as forças especiais do QG, mas por que o trabalho deles não era proteger a gente? Miolos brancos, num mar vermelho, não pode ser. Deus do céu, por que? Não diziam que eu era um gênio, um gênio como eu não pode morrer num lugar desses. Eu sempre tive sucesso, querem ferrar comigo. E se eu ferrar com eles, hein? Vou ganhar o Nobel, sou um herói, um gênio, um deus, não vou morrer não. Rapaziada, acho que, acho que ele acabou falecendo no local. Ele, ele tá dando a volta aqui? Vom, vamos ver como... Oh, meu Deus, ele tá atravessando a porta, hein? E aí, tiozinho? Nossa senhora, hein? Oh, jogo! Oh, meu Deus, o seu... é danger? Rapaziada, nossa... Rapaziada, que... era melhor ter matado esses Locks. Agora eu tenho que usar uma planta combi Nelson. Ô, oh, Leon, pelo amor de tal, enferraram lindamente com nós. Tranquilo, o importante é que a gente tem as bolsinhas. Vamos simplesmente ver o estoque de plantinhas que temos no baú. Rapaziada, o Dr. Lee, ele tava de costa, ele virou rapidão, hein? O cara é ninja. Rapaziada, sobrou só mais duas, uma combinada e mais uma planta vermelha que a gente vai pegar ali. Mas é o que tem. Paz, vamos continuar como macho. Que a gente consegue. Con consegue. Beleza. Rapaziada, esse local aqui ficou muito top. Oh meu Deus do céu. O cabrinha curtiu demais. Tranquilo. A porta é simplesmente desse lado. E02, East Area. Ó, oh, tem West Area. Vamos ficar esperto, a gente tem que chegar naquela West, hein? Beleza, de volta à missão do Leon. Simplesmente pegamos esse aparelhinho doido aqui. Vamos olhar o mapa, ó, tem munição de escopeta e tem um flashbanger ali A gente pode passar por aqui E pegar primeiramente a munição De escopeta. só que a gente vai juntar elas pra fazer munição de magnetas Ó A gente já faz munição de magnetas aqui no local Ó Beleza, com esse sentimento de munição de magnetas feita. Vamos também pegar um flash só porque temos espaço agora. Tranquilo. Já derrapa pra... Oh meu Deus, cuidado hein. Derrapa pra baixo aqui. Simplesmente pega a plantinha. E já combinamos a... Beleza, temos nada mais nada menos que a cápsula, o container vazio. A gente vê no mapa que a gente não foi ainda nesse laboratório que está simplesmente do lado. Tudo na tranquilidade. Simplesmente, vamos derrapar aqui dentro, ó. Oh, mais pólvora. Meu, só tem mais um slot de novo, jogo. Tem um lock aqui. Granada. Beleza, temos duas granadas ainda. Ó, oh, e tem uma máquina aqui, hein. Simplesmente tem que fazer o código aqui da sample, que é colocar o líquido no nível. Adjust amount of solution to match cartridge Paz, Deus, eu acho que é... era esse daqui Vamos ver esse aqui Acho que o cabernet errou Acho que era esse daqui primeiro Tranquilo, será que se eu trocar aqui? Vai passar tio, ah oh, meu Deus Rapaziada, esse código aqui é chato Beleza, vamos simplesmente... Encher isso aqui mais vai passar Tá os dois vazios Agora a gente vamos Passar o do grande Para o pequeno, quer dizer, pro o médio Ele vai ficar muito cheio Agora o resto A gente passa Para o médio Beleza, agora temos nada mais Nada menos que esse restante Vamos trocar isso aqui Vamos jogar pra esse aqui, vamos ver se a Oh meu Deus, deu certo, hein? Agora o código aqui é meio bento, hein? Beleza, pegamos o container. Agora está cheio. Rapaziada, é, tá rolando a, a cartinha ali, mas é nada mais, nada menos explicando que tem que mexer nos containers ali e já tá tudo feito e bonito. Vamos simplesmente olhar o local aqui. Oh meu Deus, aí não, hein tio. Simplesmente acabar com esses blocos aqui. Fazer um churrascão com esses blocos. Oh what the hell, tio. Fogo eterno, deu fogo eterno no lock. Rapaziada, a gente tem que destruir essa parte aqui Pra chegar naquela pulseira ID Mas, ao menos, já matamos todos esses lock aqui Já fez espaço Ó, assim a gente pode ter acesso no futuro próximo O que que acontece, rapaziada? Simplesmente Bom, mas acho que não dá Beleza, tá falando que a temperatura. Oh, meu, peraí, peraí. Tá falando que a temperatura não está de acordo. Error. Is range. Tranquilo. Rapaziada, a gente tem que usar esses painéis aqui outra vez. E eu acho que é lá naquela sala do liquor, Oh, meu Deus. Vamos ter que passar por novos amores naquela sala do liquor, hein. Beleza. Ó oh. a, a sala do Licker Era aqui Nada mais na mesa que aqui tio Não? Não é a outra tio, é essa daqui ó oh. Acertou Acabamos de destrancá-la, a gente voltou Vamos ver Eu acho que era por aqui Essa tiazinha aqui Está totalmente destruída O tiozinho que estava deitado Continua deitado Tranquilão Tiozinho aqui, não sei se tá morto Rapaziada, acho que era aqui, hein Como vai andando, na moral Sintomas de haver leakers aqui É aqui mesmo Ó, oh, ó oh. Temos que restaurar a força Desse local Ai, Ai peraí xingiu. Rapaziada, jaca aberta tem plantinha aqui, hein? Tem plantinha O que que acontece? V vamos deixar ela aqui de momento Porque eu não sei se a gente vai precisar De algum espaço ou de alguma coisa Murph, escrito Murph Vamos morfear então Beleza, primeiramente vamos Examinar Vamos mudar para o modo Murphison, Pera, tá fácil, hein? já deu? Não, peraí Oh meu Deus, é fácil, hein, tio você vê a musiquinha? A musiquinha é legal, tipo, o curte. Simplesmente clica e usa. Ó. Oh. Beleza, oh meu Deus, <risos> eu tô calmo. Abrimos nada mais ou menos que as portas que precisavam de energia para ser aberta. Que que acontece? Tem munição de escopeta aqui. Rapaziada, vou mandar na moral aqui. Ó, oh, ó. Oh. Não desce, Licker, não desce. Oh, meu Deus, eu estou calmo. Rapaziada. Tem mais pólvora aqui. Rapaziada, se não tiver baú aqui... Oh, meu, Deus, tem baúzinho, hein? Rapaziada, sala do amor no momento amorístico. E o que que acontece? Vamos simplesmente guardar todos os itens desnecessários. Tranquilão? Ó, oh, polvoretão. Oh, meu Deus, é um negócio de fogo. Já vamos nada mais, nada menos que... Carregá-lo Ó As favoritas amarela Rapaziada Agora a prioridade é fazer munição para magnetas, tio Ó, já tem mais aqui A gente retira essa daqui Retira essa daqui Já dá um VAP combinado E manda pro baú, tio Ó Rapaziada, temos nada mais, nada menos que 25 tiros de magno Estamos mais do que preparado para umas batalhas de grosso calibre O que que acontece? Simplesmente Vamos... Carregar. Deixar de com 400. Que é suficiente pra gente sair sem munição. Ó, VAP. Deixa 94 no baú. Beleza. Vamos de momento trocar a arminha Matilderson pela escopeta. Por motivos de haver munições de sobra. Tranquilo. Rapaziada, é, vamos somente investigar aqui para ver se tem um Incredible Aqui a gente pode gravar com mais felicidade. Ó, ó. Faquinha. Legal, legal Beleza, acho que dá pra gravar O caberninho é três sobrando Tem três sobrando? Dá, dá pra gravar, vamos vamo gravar O caberninho levou uma mordida no pé do tiozinho lá Mesmo assim, pá, Tranquilo Temos a escopeta, Arma de fogo e nada mais Nada menos Do que munições Granadas E um flashbang Estamos preparados Pô, é, cara... oh, meu Deus, tá os dois aqui fazendo reunião, hein Pera aí, eu tô pegando negócio aqui, tio <risos> Calma aí, tiozinho. <risos> oh meu Deus, hein? Para que eu tô pegando negócio aqui. Eu tô bem. <risos> Beleza. Rapaziada, a porta que abriu, a segunda, foi essa daqui, hein? Ó. Tranquilão, Leon. Vom, vom, vamos passando aqui na moral. Tudo escuro. Tia Zé e ali. Welcome back, Dr. Lee. You have... Beleza, caixa de entrada do Dr. Lee, o remetente Baron Cowright, assunto requisitado, hein, não conseguiu arranjar tempo para nossa reunião, tá, não se preocupa com a inspeção da estufa, vou te passar uma tarefa bem simples, preparar a estimativa de orçamento para o ano depois do próximo, e quero isso pronto até hoje à noite, Rick Mendonça, assunto, você está vivo? Estamos sendo atacados, tem muita gente morta. A área leste foi isolada. Não dá para operar a ponte com as pulseiras que a gente tem aqui. Onde foi que o filho da... <risos> Cartwright se meteu? Remetente, Rick Mendonça. Assunto, responde, por favor. Deu a louca na planta 43. A estufa virou um inferno. A gente precisa mandar alguém até lá antes que seja tarde. Wayne, como a gente faz para essa coisa parar? Você tem que ajudar. Responde, por favor. Rick Mendonça... Assunto sem assunto Tá lembrado da Suzy? Que garota Nós dois éramos a fim dela Mas ela não tava nem aí pra nós Nerds Aliás, ainda preciso de devolver os jogos e quadrinhos Que eu peguei emprestado Mas talvez você tenha que esperar um pouco O que que acontece? O que que acontece? V vamos sair de bola Aqui tá rolando umas roupinhas O zumbi ali está altamente com sintomas de repousamento Ó, ó uh. Who left the freezer open? Rapaziada, deixaram o freezer open aqui? Deixaram o, o freezer open e o que, que acontece? Simplesmente vamos usar a cápsula aqui, ó. Vê, descongelamento a nitrogênio líquido. Que é nada mais, nada menos. Vai alterar Ó, oh, ó oh, Já temos a nova sample aqui Agora congelada Herbacida, é um container novo agora que está Cooling com, ó oh, Temperatura agora já está diferente Beleza, pegamos mais pólvora Tranquilos uh, Últimas visualizadas nessa sala Rapaziada, será que Loki está vivo ali? Será que ele tem item? Não, não bicou o pé do Leon quer dizer que ele não está vivo Pois Vamos sair daqui que o, o Leon já está ficando congelado na sala Paz, Tinha um zumbi deitado aqui? Ele tá, tá de boa o zumbi ali Tranquilão Pronto para a próxima missão Oh meu Deus, é o Zleaker aqui, né? Calma, caberninha, vai de boa Tranquilo, o que, que acontece? Vamos simplesmente... Olhar o mapa, ó Deixamos um, uma polvoreta aqui do lado esquerdo Aqui embaixo, e o bom que é Também caminho A gente passa aqui de boa Com os nossos trutas pois é, espero que esteja ali no meio, os dois ó. cabernet deu sorte Estão repousando ali de boa Oh meu Deus, e aí tiozinho, tá de boa? Beleza? Quer um cafezinho? Ah! O cafe... Oh meu Deus, eu trago um jornal ah! O tiozinho, tá de boa, né Pelo amor de Deus, hein, de -de deixa o um ninho quieto Beleza, rapaziada, ó, chegamos aqui inteiro Já vamos pegar a pólvora que tá nada mais nada menos no fim do corredor com a nossa bolsinha extra Rapaziada, parece que não, mas esses dois espaços da bolsinha deixam muito mais tranquilo o gameplay, hein Tá bem massa Se a gente tivesse essa oportunidade de usar pelo menos mais dois espaços já de antigamente Seria muito mais fácil a gente completar as tarefas gameplayísticas, hein Tranquilo, rapaziada. Agora a gente vai fazer baguncinha aqui nessa área das plantas. Aquela baguncinha! Tranquilão? Antes de mais nada, vamos usar isso aqui e ver o que dá. Beleza, rapaziada. Nada mais. Nada menos. Colocamos a sample aqui, ó. Agora na temperatura certa. Ó, agora o lock caiu. Juntamente com o cartão de acesso executivo, que é o tray. cartão que a gente precisa no momento Tranquilo Ó a... oh. Peraí rapaziada, o, ca... o caverninha simplesmente vai colocar essas arminhas nos slots favoritos aqui a... Peraí jogo, peraí E Rapaziada, é, tem, tem locks por aqui. Ó, ó, ó. Vamos tacar fogo já nesse lock aqui. Ah! Rapaziada, é, é. cheio de cachumba. Vai rolar, tio. Vai rolar. Peraí, o Xizinho não morre, não, hein? Tranquilo. Cachumbamos o lock. Rapaziada, você viu que a gente vai passar por... Sessões disciplinárias O QUE É O LUTE NELSON? Co o jogo? Da, da, da onde que ele vem? Ô meu Deus, tem mais planta ali Rapaziada, onde é que a gente vai? Vamos cair pra cá Antes de mais nada, rapaziada, vamos, vamos combinar essa pulseira benta aqui Ó Nível profissional executivo Tamo de boca, a gente já matou tudo aqui, por isso é bom matar os Loki. Beleza, não tem nenhum item aqui de momento Mas o só tá, tá dando uns... Ó, ó, ó, ó, tinha um, um computador aqui? Beleza, simplesmente é os e-mails super privados do Baron Cartwright Para o, mano, William Birkin E urgente é o assunto, aumento na segurança Quando foi que o Neste virou um ninho de espiões? 3 no mês passado, mas quatro agora. E esses foram só os que pegamos. Deu uma melhorada na segurança. Cartwright, se não quiser acabar como seu antecessor. Aliás, a partir de hoje, o acesso à área oeste será restrito. Ignore as solicitações de informações sobre o g vírus da QG, da Umbrella. Esses engravatados não estão contribuindo em nada para o projeto. Remetente, não responda. Assunto... Alerta: Acesso não autorizado detectado. Dispersão da herbicida por funcionário não autorizado detectada na área leste. O que, que acontece, rapaziada? Você viu que já tava rolando umas treta ali? O boot Nelson tá simplesmente na, no, no vasculho. Beleza. Rapaziada, agora de momento, acho que é, é bom a gente gravar aqui. O cabine tem ink ribbons profissionais para o gravamento. Ó, ficou, ficou mais um negocinho desse aqui pra usar, hein? Tio? Ó, temos o, o, o Radielson. Temos as pulseiras, incredible Flashbang. Vamos usar uma tinta de Incribble. Rapaziada, salva! VAP!